Parabéns, Vila Adelaide Cabral Duas inaugurações em um único dia A prefeitura trabalha Da creche Nazaré Barros Novinha em Folha Olha só como ficou linda Toda equipada, preparada para oferecer o melhor para os alunos e professores E depois a escola Edmilson Gonçalves Essa foi mais uma obra da Semana Crescer Assim como a UBS da Santa Filomena Que também está linda e pronta para cuidar melhor da nossa gente É assim que fechamos a Semana a Crescer